Olá pessoal, professor Rodrigo. Estamos aqui para mais uma aula de Geometria Analítica e neste, nessa aula a gente vai falar sobre distância entre ponto e reta. Porém, antes disso, nós temos que comentar um pouquinho sobre translação de sistema. Então acompanha aí. Translação de sistema, o que vem a ser isso? Então seja P de coordenadas (x, y) linha de coordenadas x o e y ó estão aqui esses pontos em questão se x linha linha y linha é um sistema tal que esse sistema aqui x linha é paralelo a x aqui paralelo a x y linha paralelo a y Okay. E x linha e y linha têm, respectivamente, o mesmo sentido positivo de x y. Dizemos que x linha y linha foi obtido por uma translação de x o, y. Tá? Então aqui definindo o que é translação e vamos estabelecer algumas algumas coisas importantes. Nosso problema é estabelecer uma relação entre as coordenadas de P no novo sistema x linha, linha, y linha e no antigo x, y, tá? Então, estabelecermos a relação de P as coordenadas de P em relação ao sistema original e as como que fica? Então, as coordenadas de P em relação ao novo sistema X' linha, o linha y linha, certo? Esse movimento é chamado, então, de translação. E a gente vai explorar um pouquinho essas relações aqui. Então, vejo que o segmento OP1 aqui é igual ao segmento O', o mais O'P'. Eu chamei de P1, é P', tá? Ou é P1? É P1, desculpa. O1, P1. E no eixo y a mesma coisa O segmento OP2 equivale então a o O2 mais O2P2 Fato, certo? Então é fácil de observar Também podemos estabelecer que x é igual a O x do ponto é igual a xO mais X' Tá? XO mais X' E para Y vale a mesma coisa Certo? Estabelecido este ponto Então, consideremos, por exemplo, a relação ah, oh, Desculpa a, a reta de equação X mais Y igual a 7 Acho que aqui é só um exemplo A gente retorna aqui para ela X mais Y igual a 7 Eis Alguns pontos que pertencem a essa reta tá Aqui a reta X mais Y menos 7 Então é fácil verificar Atribuindo então 1, 2, 3, 4 até 6 Para X obtemos os y, o valor de Y correspondente E determina esta reta aqui Se é dada uma translação no sistema X, O, Y De modo que a nova origem A nova origem seja O' De coordenadas 2 e 1 Então vejo que aqui a nova coordenada a nova origem do sistema de coordenadas 2 e 1 um. então a questão é como ficará então essa relação aqui para um novo sistema como seria a equação dessa reta se o sistema fosse transferido para a origem linha então vejam o seguinte nós podemos intuir aqui então que o x', x ou seja, o x novo equivale, vai ser igual ao x antigo menos 2. Veja que eu tenho, tive um deslocamento de dois pontos para a direita, então ela vai se aproximar a 2. Então o novo valor de x vai corresponder ao x antigo menos 2. E isso vale 2 porque é a coordenada X da, da translação. E para Y vai valer a mesma coisa. Y' corresponde à nova localização. Vai ser igual a Y menos 1, que equivale a essa posição da translação. Eu tive um ganho de 1 para cima, então eu tenho que recuar esse 1. Em relação isso a cada ponto, tá? veja que cada ponto vai... Se aproximar, então vai ter essa, essa diferença, essa redução de dois pontos para X e um ponto em relação a Y. Tá? E isso vai acontecer com cada ponto. Se fizermos esse processo, olha o que vai acontecer. As coordenadas de A, que antes eram 1 e 6, em relação ao sistema original, então menos 2 para X e menos 1 para Y ficou, se tornou menos 1 e 5 em relação ao novo sistema, e assim por diante, 0 e 4 para B, aqui como vocês podem perceber, menos 2, então 1 um, e menos 1, um, 3 para C, e assim sucessivamente. Tá? Então aqui foi feita a translação uh, desse, novo, desse novo sistema. Ou, reorganizando a equação, então, uh, veja que x vai ficar então x mais 2 e y é y' mais 1. Tá? Reorganizando então a equação, vejamos que a nova equação de reta então, em relação a x e y é x' mais y' menos 4 igual a zero. Tá, então veja que aqui em relação ao novo sistema, essa equação não vai ser outra, não pode ser a mesma. Se for a mesma, ela iria ter a mesma distância em relação à origem, nós iríamos acabar deslocando a reta. Tá. Ok? Vamos adiante. Agora, a partir desses elementos, a gente pode trabalhar o aspecto de distância entre ponto e reta. Para trabalharmos esse, a distância entre ponto e reta, nós vamos iniciar considerando a origem do sistema como ponto e uma reta que atravessa aqui os eixos x e y, tá? Então calculemos a distância entre a origem, vou destacar só, entre a origem e uma reta R, cuja equação geral é ax mais by mais c igual a zero. A reta S perpendicular a R, ó, vamos considerar uma reta perpendicular a R, Passando por, pela origem, tem a equação B -X, ou bx menos ay igual a zero. Porque vimos que, pela definição já trabalhada anteriormente, então, ele tem o um sinal, ele é o, é o valor oposto, é o inverso oposto para que ela seja perpendicular. certo? Uh, se resolvêssemos, então, esse sistema pelas equações então, 1 e 2, nós vamos obter. Um ponto Q, para encontrar o a, a ponto de interseção entre elas, nós vamos obter o ponto Q com as seguintes coordenadas. O que nos interessa, então, é que a distância desses dois pontos, já que a gente quer chegar à distância da origem até o ponto Q, vai ser dada por raiz de x² mais y². lembrando que a origem a, a origem tem coordenada 0 e 0. portanto a distância entre que tem coordenadas x e y então a distância entre esses dois pontos vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado não vai ser necessário fazer aquele processinho da diferença né entre x de um ponto menos x do outro enfim ele fica simplificado então acompanhem o raciocínio, elevando a primeira equação ao quadrado, vamos ter isso aqui, elevando a segunda equação ao quadrado, obtemos isso. Trabalhando essa equação aqui, nós vamos chegar então, que a distância ao quadrado, ou seja, a distância, já que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual à distância dos dois pontos ao quadrado, correto? Então a gente vai chegar aqui, não vou entrar em pormenores aqui na introdução, vocês podem olhar com calma na bibliografia que vocês têm, ou mesmo parando o vídeo aí, dando uma avaliada. E vamos chegar então que é a distância de, da origem a qualquer reta pode ser obtida pelo módulo, aqui distância é módulo, de C sobre raiz de quadrado da soma da soma dos quadrados de a com b certo aqui só um exemplo na prática como é que ficaria então a distância deste ponto à origem lembrando que a vale 3 b vale 4 e c vale menos 25 Por tá? pura substituição tá a distância então à origem a reta r vai ser o módulo de C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A distância da origem A reta R vai ser dada, então, aqui, menos é 25, dividido por raiz de 9... 4 ao quadrado, 16. Então vamos ter aqui módulo de menos 25 por raiz de 25. Opa. Então a distância OR vai ser igual ao módulo de menos 25 sobre 5. Ou. 20 menos 25 por 5 menos 5 em módulo 5 unidades de comprimento tá? aqui, já que é uma distância. Vamos a gente encerrarmos aqui então. Temos mais dois pontos. Então, já que nós temos a fórmula da distância entre um ponto à origem e uma reta, como que nós partimos dela para conseguir uh, chegar? na distância de qualquer ponto e uma reta. Tá? A origem é óbvio, é óbvio porque eu tenho as coordenadas 0 e 0 sempre. E, e aí agora a gente vai utilizar então a noção que nós vimos bem no início do vídeo, que é de translação, nós vamos fazer uma translação da origem até o ponto em questão. Nós vamos levar o sistema até esse ponto, a origem até esse ponto em questão. E aí aplicamos a fórmula do, da distância da origem até a reta. Veja que o processo que nós vamos fazer basicamente é esse. Fizemos a translação e aí a partir daí a gente vai conseguir obter uma relação um pouco diferente. Certo? Observem aqui então. Transformando P na origem, a gente vai utilizar a relação... Então, dando uma translação do sistema x, o, y, de modo que p seja a origem do sistema, x' p' p' y', então vamos elevar x para x', y para y', determinemos a equação da reta R no novo sistema. Tá? Então, vamos lá. Uh, ax mais by mais c igual a zero, a equação da reta no sistema anterior Ora, para elevarmos até para encontrarmos essa nova equação no sistema novo, então vamos somar a x' xo certo y' mais y mais c, eu vejo que o c não tem alteração então aqui vai ficar a x' mais b uh, y' e vamos ter a x mais b y mais c Tá? que isso aqui vem a ser o valor de, vamos chamar de C', ok? Chamamos de C' e temos aqui A x' mais BY'. E conforme no item anterior a gente viu que a distância é dada por C dividido por raiz, a distância até a origem, C sobre raiz de a, raiz de A ao quadrado que está errado, tá? ao quadrado mais B ao quadrado a bibliografia tem que corrigir o copia dela, em módulo substituindo esse C' que equivale a tudo isso vamos obter isso aqui então ou seja, a distância de um ponto P a reta R vai ser em módulo AXO mais BYO mais C sobre raiz quadrada uh, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado lembrando que XO, YO são as coordenadas do ponto P dado, Ó, as coordenadas do nosso ponto P dado que se transformou na nova origem. Então vai, ficou, uh, ficou então A vezes XO mais BYO mais C, que já estava na fórmula, sobre aqui não alterou nada. Aplicando aqui então, assim por exemplo a distância do ponto P de coordenadas 2 e menos 3, a reta R, é dada por, então a distância... P a reta R vai ser igual aqui em módulo, uh, então A vale 3 vezes o mais B, que nesse caso vale menos 4 vezes Y. Vale menos 3 mais C. Tudo isso legal aqui. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Está desenvolvendo. Então a distância de P a R vai ser o módulo. 2 vezes 3, 6, mais 12, mais 2, dividido por, aqui é 9 mais 16, raiz de 25. Desta forma, a distância do ponto P, a reta R, vai ser em módulo, aqui temos 20, né, sobre 5. Ou seja, 20 dividido por 5, 4 unidades de comprimento, ok? Distância da reta do ponto P à reta R. Então a gente consegue, utilizando as coordenadas do ponto dado, fazer essa translação, utilizando a noção de translação. Então a última observação que se faz aqui. então é comum, o não raro é, nós queremos encontrar a distância entre retas e não ponto e reta. Então, ou retas paralelas, a gente não calcula a distância entre retas que não sejam paralelas, já que elas vão se encontrar em algum ponto, a distância vai ser nula. Então a distância entre retas paralelas é o seguinte problema. Então calcular, Eu supomos a reta R, Ax mais By mais C igual a zero, e a reta S, se ela é paralela à reta R, ela vai ter coordenadas AX, vai ter o mesmo AX mais BY, porém com a diferenciação do C, que é o que vai definir. Vamos chamar aqui de C', que é o que vai de definir essa distância. A distância de RS é a distância entre os dois pontos tá? uh, perpendiculares a elas. Então. Vamos supor, então, um ponto P de coordenadas x, o, y, o, pertencentes a S. Aqui. Então, desta forma, P pertence a S, então a, ele vai ter coordenadas a, x, o, mais b, y, o, mais c' igual a zero. Ou a, x, o, mais y, b, y, o, igual a menos c'. Guardem isso. A distância de P até R vai ser dada pela nossa fórmulazinha que a gente conhece que é AXO mais o mais C ah, mas isso aqui equivale a menos C' então fazendo uma adaptação nós vamos ter a fórmula ao invés dela assim vamos ter a fórmula C menos C' sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é uma adaptação bem simples e que torna mais fácil ainda calcular a distância entre duas retas basicamente em função, utilizando o valor do C de cada uma destas ah, das equações. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por ter acompanhado até aqui e fechou. Até mais!